Pessoal, vocês estão querendo entrar no mundo das criptomoedas, dos games NFT, mas está inseguro para colocar o seu dinheiro nisso? Vem comigo que eu vou te ensinar como participar do sorteio de criptomoedas, de NFT, inclusive para jogos NFT, que você pode continuar ganhando criptomoeda desses projetos. Vem comigo nesse vídeo. Gente, então, vou tentar trazer aqui para vocês bem rapidinho tá? como participar de sorteios de criptomoedas e NFT. É, se você já está nesse mundo, é bom, você já conhece novos projetos, tá bom? Você entra no CoinMarketCap, se você não tem cadastro, você vai se cadastrar Se não, você já vai fazer login, vem aqui na guia produtos e airdrops, né? São os sorteios Do lado esquerdo, a gente vai ter uh, os sorteios aqui que já estão com período de inscrição aberta E do lado direito, os que vão abrir ainda para inscrição Eu já estou participando das, da maioria, tá? Então eu vou entrar num aqui que eu ainda não estou. Tá? É, aqui nesse campo aqui ele vai nos trazer duas, duas questões aqui que a gente tem que notar. Do lado esquerdo, aqui, esse campo maior, a gente tem algumas orientações do criador do projeto, tá? do token. E a gente vai seguir tudo que ele está falando aqui. Se você tiver dificuldade para entender isso, porque está em inglês. E usa o navegador Chrome, clica aqui para traduzir para português, tá? Clica com o botão direito, traduzir para português, você lê e faz o que ele está falando. Vai estar tá falando aqui a princípio para você entrar no CoinMarketCap, procurar pela moeda Wonderful Day. clica aqui na estrelinha para é, colocar na sua lista de observação, tá bom? Clica na sua lista de observação. Vai seguir a conta no Twitter, vai seguir a conta no Discord, Vai retweetar, aqui ele não colocou link, então você não tem o que retuitar não precisa se preocupar com isso Junte-se ao Telegram, preencha o formulário, o formulário é este campo aqui, esse botãozão azul Clica nele, é, aqui ele vai ter as mesmas orientações, tá é, mas aí vai estar incluso o CoinMarketCap Seguir no Twitter, seguir no Telegram, no Facebook, no Youtube Aqui você coloca o seu endereço da carteira BNB Smart Chain, no caso é a carteira BNB Smart Chain, vamos trazer aqui de volta para o inglês, tá? tem que ser a BNB Smart Chain, tá bom? Você tem que ter uma conta na Binance e criar a sua carteira. A conta do, do Twitter, do Facebook do Telegram, você vai autorizar. Ele vai estar falando aqui que é tudo responsabilidade do criador do projeto. Você está autorizando o CoinMarketCap passar esses dados para o criador do projeto, o 5 o Wonderful Day. E você tem ciência dos, das possibilidades de crime cibernético, você toma essas precauções, tá bom? E se você quiser se juntar, é por sua conta e risco, tá bom? Mas é, aqui a gente não tem nenhum dado assim... É importante que venha impactar, tá bom? Para tudo é, é necessário de senha hoje em dia, tá bom? Então você é, compartilhar essas informações com o criador do projeto não vai te trazer nenhum impacto, tá ok? É, join airdrop, né, participar do, do sorteio. Você já está participando, volte dia 13 de março para ver se você ganhou, tá bom? É, no dia 13 você vem produtos airdrops tá você tem aqui participou vai abrir essa tela você vai ter já os NFTs que você está participando uh, os airdrops que você está participando tá aqui do, desse lado vai estar aqui em andamento aguardando resultados esses dois aqui já finalizaram tá eu me inscrevi eles finalizaram o período de inscrição Estamos aguardando os resultados para ver se eu vou ganhar, tá bom? É, esse aqui é o vídeo de hoje, bem rapidinho, tá? bem simples, não tem dificuldade em participar. É, se você gostou do conteúdo, se era isso que você buscava, deixa o like, se inscreve no canal para não perder novidades, tá bom? Ativa o sininho que você sempre vai ser notificado quando um novo vídeo for postado no canal, tá bom? Vejo vocês na próxima, até mais, tchau, tchau!